O português é exímio na, na, na aplicação dessa, dessa máxima do... Epá, nós fizemos sempre assim, isto sempre se fez assim, portanto, para que mudar? não é epá, Eu sempre fiz as coisas desta maneira, porque é que agora vou mudar? é Porque as coisas feitas sempre da mesma maneira enjoam, não é? Se eu comer todos os dias bife com batatas fritas, eu tantas, já não quero ouvir falar de bife, não é? E depois aparece um gajo a fazer peixe e diz, é, parece muito caríssimo isso não presta para nada. Homem, oh, prove lá o peixe, não é? é um bocado assim. Eu acho que os portugueses têm muito essa, essa mania e depois... E já, eu acho que as coisas aqui já descambam um bocadinho quase para o, para o lobby, não é? Já um bocado, o malta, está tudo ali, está ali no nosso cantinho, a no nossa quintinha, ninguém mexe aqui, já está, está bom, está quintinha, ela para a quintinha e está, pronto, já está.